Que o Brasil toma providências para evitar a imigração desses países africanos, é, países de outro mundo, porque não pode falar que está bem financeiramente e tem todo mundo para cá. E o Brasil não tem como suportar essa to migração toda aí. Então, acho que financeiramente, economicamente, o Brasil está bem. Estava divulgando isso para atrair novos investidores aqui. Eles estavam vindo e junto com eles começaram a vir pessoas... Dos países que estão em guerra, como a, a Israel, Líbia, o Nordeste está dominado. Então, o brasileiro ficou mais uma vez na mão, sem progredir mais. Como aqui também o governo deixa o povo na pobreza para manter o povo na mão de obra. Uma mão de obra barata, para ter como competir com os países estrangeiros, como China, Estados Unidos. Nosso produto aqui é caro. Se fosse ser justo o pagamento para quem produz, então tem que tirar de algum lado para competir com eles e poder vender. Então eu acho que, no, em regra, a natureza do Brasil ajuda o povo. A natureza ajuda e o governo atrapalha. É o jogo. É assim que funciona.